E aí seus bonecos tudo bem soldado aqui passando nesse comecinho do vídeo para falar para vocês que é, apresentar o um novo mapa né que chegou nessa atualização do public né o mapa vinque o um mapa da neve então tá bem legalzinho tá bem bacana eu, eu já tive aqui joguei as duas partidinhas aqui consegui gravar essa vitória monstra e fazer um acho que bem maneiro então peço para vocês aí quem gostar é, e quiser baixar o jogo, o link vai estar tá aqui na descrição o primeiro link na descrição. E também não esquecer de deixar aquele like e seguir a gente pra ter mais vídeos e mais novidades no canal. Tá bom? Valeu, chupa fica com o vídeo. Bora. Bala nele. Matei três, deve ter matado cinco, né? É, cinco. Caraca, tá do teu lado ali, atirou em mim, que tá na frente da panela. Sai tá daí logo, o cara aqui de baixo deve tá rinchando. Esse cara, esse cara tava com folha, mas não acho que não. bom que nessa no alto tem visão das coisas. Aí na frente, aí na frente. É no 50. Aí na frente. Ah. E morreu. Ah, soldado. Vai se enterrar, bro. Isso é muito bom, cara. Nada, parceiro é cagado. Cagado. o boneco. Se bota o do boneco dos caras é maior... Mano, deve ter dado em casa, né? A uma porta aberta ali, que tá ali dentro. Solo. tá a casa? Acho. Eu vi. Tá Nessa casa é aqui. Tomou uma. Aí ele tá naquela janela ali. Deitei. Puxa, puxa. A casa é grande. Aham. Uhum. Embaixo, não, não, não. É, é em cima, eu deitei um em cima. Deve estar rilando ele. Vou não andar aí. Isso aqui. vem. É vem, vem, vem. Todo mundo morreu! Boa, Acabou! Uh! Uhum, mais uma! Tu pai, doze quilos! Mais um pro canal, hein?